Então vamos começar dia 25 da viagem, 14 de dezembro. Eu não passava frio assim há muito tempo, vocês não têm noção. O clima desse dia começou por volta de 9 graus, terminou por volta de 3... Ou seja, a temperatura caiu bem e o Terceiro Samurai estava programado para as 9 em Nagoya. Para chegar em Nagoya nesse horário, eu saí do Suzuka às 6h55, né? Cheguei por volta das 8 em Nagoya. Eu queria chegar cedo, por quê? Porque eu queria comprar um passe. Falei, vai que é difícil achar onde comprar o passe. Por que, que eu precisava comprar lá e não podia comprar na maquininha? Porque esse era um passe que só quem tem visto de turismo pode ter. Que era o Shoryudo, que era esse aqui, ó. Então, esse passe ele dá direito a um dia de acesso ao ônibus e subway né, e metrô de Nagoya livre. Ele custa R$ 620. Então se você usar três vezes, ele já compensa. Você ainda tem desconto em atração Sim. turística, então dependendo de como for seu dia, se for bem, bem assim, mais agitadinho, você consegue muito desconto. Eu fiz o Terça Samurai ali na região de Sakai. ele tem várias praças e essas praças tem bastante monumento, em volta tem muito museu, muito comércio, muito shopping, muito tudo aqui em volta, tá? E aí eu falei, caramba, eu vou pra algum lugar que seja quentinho, então eu resolvi ir pro Tokugawa Museum, ele não fica aqui nessa região. Ficou um pouco distante, então eu peguei o ônibus pra ir até lá O museu infelizmente não pode fotografar Nem tirar, fazer vídeo de nada Nada, nada Mas olha gente, vale muito a pena aí Muito, muito, muito, muito Pra quem curte história, quem curte história samurai, é um prato cheio, muito bom. Não tem todas as explicações em inglês, mas toda a parte da exposição tem pelo menos dizendo o que, que é aquilo que você tá vendo. E por que que leva esse nome, né? Porque foi residência da família Tokugawa por muito tempo. Tem armadura, tem... Nossa, tem muita coisa lá, muita coisa interessantíssima. E o Tokugawa -en, que é um jardim que fica do lado. E aí você pode comprar né, o ingresso conjunto, fica mais barato. Então, Tokugawaim, muito bonito, tem um outono tardio, então cheguei lá, tava, tava rolando outono ainda. Dei uma volta no, no jardim, mas não consegui dar a volta em tudo, gente. Tava muito frio, vocês não tem noção. Isso que eu tava tava assim, tava com roupa quente, tava com quatro blusas, né? Dois casacos, uma térmica e uma blusa, duas calças. E mesmo assim, o meu dedo, eu não sentia mais minha mão, minha mão tava dormente de uma forma inacreditável. Saí de lá, voltei para a região de Sakai e, e aí eu falei, ah, vou experimentar uma comida típica de Nagoya Fui experimentar o misokatsu, que nada mais é do que um pão katsu, né, a carne de porco empanada Com o um molho de miso, é um molho tipo misoshiro, só que ele vem mais, mais encorpado Muito gostoso, olha, vale a pena vocês experimentarem Saí de lá e fui numa exposição que tá rolando aqui em Nagoya E é uma exposição que na verdade tá rodando o Japão inteiro é, dos estúdios de Ghibli, que conta o que? Conta todo o processo de criação, tanto do, do novo parque, né, do estúdio Ghibli Park, e também do museu. É uma ótima oportunidade de você conhecer antes de ir nas atrações e, e saber o que tem e como dedicar tempo na sua visita. Para quem curte a arte de desenhar, é um prato cheio. O ponto ruim dessa exposição é que é uma exposição Praticamente feita só para japoneses Não tem nada traduzido, nada, tipo, nada Tudo bem que muita coisa é visual, mas mesmo assim não tem uma explicação Então se você não souber ler pelo menos um pouquinho Você vai ficar boiando Como eu disse, essa exposição ela tá rodando Ela é uma das poucas coisas do Estúdio Ghibli que a gente consegue pagar na hora né? Então eu consegui chegar lá na porta e comprar e entrar já na hora Aí dali eu já tava bem em frente à Ruazis 21, né Então eu desci do, do museu que é o Museu de Arte de Haiti, né, e em frente já é o Oasis 21. Falei, vou lá em cima, vou lá em cima ver como é que tá, tá frio pra caramba. Tá, não tô aguentando frio. Não tô, mas vou lá em cima, tem que ver. Então subi lá no Oasis 21, né, lá em cima ele tem tipo uma... Não vou dizer que é uma piscina, ele tem uma, um espelho d'água e dá pra você ver a Mirai Tower dali. O pessoal vai pra lá, tipo, os estudantes vão lá, ficam lá conversando e tal. É, fui, dei uma volta, né, tirei umas fotos, não sei o quê. desci. Porque ali embaixo, mundo subterrâneo, né, gente? Muita coisa. E aí tinha uma loja do, dos estúdios de Ghibli lá dentro. Perdi a linha. Muito melhor, inclusive, do que a loja que tem dentro do museu. né? Então fica a dica. Comprar um negocinho. E passei na Daiso também para comprar uma luva melhor. Porque é a que eu tava. Não tá mais segurando o frio que tá, tô passando aqui. Tava indo embora já. Falei assim, nossa, não, ela tem que subir, né? Pro primeiro andar, pra dar um no sol. Pra tirar uma foto do Oasis 21 iluminado por fora, né? Aí consegui tirar aquela foto clássica do Oasis 21 com o Mirai Tower. É, e agora tem também uma daquelas vezes assim, Nagoya, coisas é assim na frente. Muito bonito mesmo, muito bonito, vale a pena. E aí saí dali e falei, cara, quer saber? Tô, tô exausta, assim. Eu tava numa sensação de, meu Deus, eu preciso dormir. Então eu saí, falei, vou voltar pra Suzuka. Cheguei na estação de Nagoya, peguei o trem de volta pra Suzuka e fui... E depois cheguei lá e saí pra jantar com a minha prima. Então foi mais ou menos assim. E vejo nos stories pra saber tudo que tá rolando em tempo real. Tá bom? Matané!